Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó Essa peça linda, maravilhosa, nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal A nossa fantasia menina monstros S.A. Olha só que linda que é essa peça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 Vamos lá fazer a nossa peça, essa maravilhosa peça, linda. Olha só, gente, que linda que é essa peça. Bora lá, então, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta. Bora lá, então, meu povo, fazer a nossa fantasia menina monstros S.A. Vai precisar de botãozinhos e tatá, tá, pra gente colocar na nossa peça. A gente vai precisar do bordado ou da sublimação. Vou mandar tanto a matriz do bordado, quanto no molde vai o desenho da sublimação, caso você queira sublimar. Porém, se você não tiver como sublimar e nem o como bordar, né, a matriz é importante vocês guardar. Né, se vocês quiserem levar até numa empresa que faz bordado, eles conseguem bordar para vocês. Porém, se vocês quiserem usar feltro para fazer isso aqui, também é super fácil, né? Ou até mesmo tá pintando, tá bom? Então, vamos lá. Então, bordado vai para vocês. Vamos aos materiais. A ah, botãozinho, eu já falei, né? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado, é o nosso cinto, tá? esse aqui que a gente bordou é duas vezes tá duas vezes dobrado é esse molde aqui tá um você vai bordar ou aplicar o feltro ou ah, sublimar né a alça quatro vezes Isso aqui é a nossa frente duas vezes dobrado filete da manga duas vezes gola quatro vezes saia um a saia um, uma vez saia dois uma vez aqui é a parte da nossa jardineira então aqui é a nossa camisa né nossa nosso camisete ah, uma vez dobrado a frente duas vezes a manga e uma vez dobrado as costas a gente vai precisar de elástico para estar tá colocando na nossa no nosso camisete tá um pedacinho de elástico desse aqui mesmo, tá? E também vamos precisar de alguns filetes, né? Dois de largura, alguns filetes para pôr no acabamento da saia, tá? E então são esses nosso filete aqui eu tô usando malha, tá? Mas você pode estar tá usando do outro tecido, tá? Ah, então são esses materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça, nossa fantasia monstros menina, né? S.A. Então vamos lá, então. Vamos começar, então. Vamos começar com as nossas saias, tá? Saia um. Vamos pegar o nosso filete. Eu estou usando o tecido que eu estou usando. tecido que eu estou usando é malha para o camisete e filete e suede para a jardineirinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar um filete e vamos passar, dobrar uma vez, outra vez, e abraçar aqui a nossa saia. Ó, ok? Bora lá, então. A peça vai para o temático, tá? Vai para a votação do temático, tá bom, gente? Votação essa lá, votação de fevereiro no grupo temático. Uma tá pronta, reserva, vamos pegar a outra vamos pegar nosso filete, pegamos nosso filete, dobramos uma vez para dentro, outra vez para dentro. E agora, a gente vai abraçar aqui a nossa saia, tá? Abraçamos a saia, sim. Você vai me perguntar se você pode colocar o viés aqui. Deve? Com certeza você pode, tá? Aqui, quando eu coloco um filete aqui, ensino vocês a fazer isso aqui. É para vocês economizar, né? O viés é caro, então, é para vocês economizar. Mas se vocês puderem colocar um viés aqui, melhor ainda, ok? aqui. Reserva. Vamos pegar as nossas golinhas. De duas em duas, vamos passar a costurar aqui, ó. Deixar em cima pra gente virar. Começar daqui, tá? dessa outra aqui Um biquinho no outro aqui, prendemos com o alfinete aqui e vamos passar uma costura de segurança aqui segurando as nossas bolinhas Fazer as nossas as alças. Passar a costura por tudo, só deixar em cima para virar. Esse aqui corta os biquinho e vamos virar a nossa peça. Aqui virada a nossa peça, a gente vai para espontar, tá? Mesma coisa com a outra peça. Reserva também, vamos pegar nossa parte da frente das costas, aliás, parte do bordado, tá? Esse molde aqui, arrumar bem e passar uma costura. Em volta só deixar embaixo para virar a peça, tá? fazer E vamos virar a nossa peça. Peça virada, vamos despontar ela, ok? Passar uma costura de segurança embaixo. assim, reserva, vamos pegar a nossa frente agora, esse molde aqui, vamos pegar uma peça, Vamos pegar as nossas alças. Vamos colocar aqui, ó, tá? Vamos deixar um dedo aqui pra baixo. Aqui do biquinho, um dedo, tá? Um dedo, mais ou menos. E aqui a gente vai pregar. Mesma coisa aqui, tá? Que ela faça o X perfeito aqui, tá, gente? Mesma coisa aqui. Assim. Agora, a gente vai pegar a outra parte, colocar aqui em cima, tá? Vou colocar tudo aqui certinho para não pregar junto, né? Vou colocar aqui em cima, passar uma costura por tudo, deixar só um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? Bora lá, então. Aqui a gente vai fazer pique. Pique feito, a gente vai virar a nossa peça. Virada a nossa peça, a gente vai pressupontar e aproveitar para fechar esse buraquinho que ficou aqui, tá? Ficou assim, reserva, vamos pegar as nossas mangas, o nosso filete da manga, Vamos dobrar uma vez, outra vez e abraçar a nossa manga. Mesma coisa com a outra, tá? Ó, tá dobrada ali. Só coloca a manga ali e vai. assim reserva também vamos pegar a nossa frente fazer um pique as nossas costas aliás as nossas costas fazer um pique pegar o nosso o nosso cos vamos fazer um pique aqui e outro aqui e vamos dobrar mais uma vez no meio aqui e fazer um pique aqui. E aqui. Vocês já vão entender para que isso, tá? Então, fizemos um pique aqui no meio e um no meio do meio, tá? Já vão entender para que isso. Deixa aqui. Vamos pegar o nosso. Filete do cinto, tá? Que é três vezes. Esse molde aqui, filete do cinto, que é três vezes. Eu, é a mesma largura do filete que a gente passa na saia. Então, eu prefiro fazer assim. Você também pode fazer, tá? Ó, eu corto dois aqui, né? E daí, eu dobro uma vez pra dentro, bem fininho aqui. E aqui, assim, e daí eu passo uma costura reta aqui, depois eu faço meu filete, meus três filetes. E aqui eu faço os meus três filetes. Dez centímetro, tá? Três filetes de dez centímetros. Aqui. Meus três filetes. Agora eu vou pegar meu cos. Lembra que a gente fez pique. Três piques, né? Então, a gente vai colocar um filete aqui, o outro no outro pique e o outro no outro pique, ok? Vamos lá. Um nesse pique aqui, um nesse aqui e um nesse aqui. E aqui embaixo, onde tá o pique, também a gente vai deixar larguinho aqui, sobrando um pouquinho aqui. Que ele fique assim. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Assim. Agora, vamos pegar esse nosso, nossa peça. Fizemos o um pique aqui. Vamos colocar aqui nesse, no meio aqui, tá? E vamos pegar ele aqui. pegar a outra, nosso outro cos, pique com pique aqui, e vamos passar a nossa costura aqui. Assim reserva, vamos pegar as nossas frentes da nossa do nosso camisete agora. Nosso elástico. Vamos pregar elástico aqui, tá? Uma leve puxada. Ok. Já de elástico. Agora, vamos dobrar pra cima assim e rebater o nosso elástico. Aqui vamos pegar as nossas costas. E pegar o nosso ombro aqui, os nossos dois ombros tá. Aqui, gente, ó, ficou a frente, ficou um pouquinho menor o ombro. É só você colocar no meio ou jogar para cima, deixar sobrar na cava da manga, tá? Eu gosto de jogar no meio, assim, tá? Mas você pode também deixar sobrar pra baixo na cava da manga, tá? Isso acontece que a nossa modelagem é no Cade Audace, quando se transforma em PDF ele dá essas alguns algumas peças dá um alguma diferença um pouco pouca coisa diferença no encaixe mas que não abala o resultado da peça tá aqui a gente já vai juntar ombro com ombro tá e vai Fazer pique aqui e pique aqui. Depois, a gente... Eu falo pra vocês o porquê. Aqui, ó, você pode fazer a bainha normal. Aqui, nas costas, você pode fazer a bainha normal, tá? Só fazer a limpeza e fazer a bainha normal. Ou o filete, tá? O filetezinho da cor do tecido, ó. 2 centímetros de largura e da cor do tecido. Aí você dobra pra dentro duas vezes e abraça aqui a tua peça e passa o filetezinho aqui. Vai ficar bonitinho também. Ok? Aqui. Outra coisa, as nossas costas, ela fala até onde vai o nosso, a nossa frente, né? Que a gente vai pregar a manga depois aqui. Então, até aqui vai a nossa frente. Então, vocês façam o pique aqui onde fala, tá? Pra você também fazer uma bainha ali, tá? Então, aqui tá o nosso pique, então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, tá? Aqui no avesso, né? A gente vai dobrar aqui pra cá e vai passar uma reta aqui pra dar acabamento, tá? Tá? Mesma coisa aqui. todinho da nossa da nossa peça então fizemos o pré Todinho a pré- costura das nossas peças né tá tudo aqui as nossas peças com a pré- costura nossas peças todas aqui com a pré-costura então agora chegou a hora da gente ir na overlock tá eu gosto de dar acabamento no overlock, isso não quer dizer que você precise, tá? Você pode fazer com a zigue-zague, vai dar super certo, super ótimo, super show de bola, vai ficar maravilhoso. Se você não tiver a zigue-zague, também dá pra você fazer a costura francesa, né? Que é virar aqui, ó, e dar acabamento, passar uma costura aqui, embutir a outra costura ali, ó, que nem aparece, tá? Ah, eu vou no overlock... Vou passar aqui os ombros na overlock para dar acabamento e dar uma franzida nas nossas saias. Elas já são meia godê, então, não precisa franzir muito, né? Mas é bom franzir elas lá na overlock. Eu gosto de franzir na overlock. Você pode franzir ou na mão ou até mesmo com a costura reta ali, mais livre, né? Então, é isso que a gente vai fazer e já voltamos para dar continuidade na nossa peça, tá bom? Já voltamos. Aqui, os ombros pregados, passado ao overlock e as nossas saias franzidas, ok? Vamos pegar a nossa gola. e aqui, ó, pelo lado do avesso do avesso essa parte aqui a gente vai colocar nesse pique que a gente colocou aqui, nas costas tá? nas costas tá? pique, essa parte aqui, vamos colocar um alfinete para segurar e vamos vir pregando tá? a nossa gola aqui até aqui, ok? Vamos primeiro começar de um lado. Não puxa a camisa, tá? até no outro pique aqui, vem até no outro pique, sai e vamos para o outro lado. vai ter erro, tá? Aí, se você quiser colocar um viés para dar acabamento, fica a critério de vocês. Eu não coloco, já vou mostrar porque Tiramos o nosso alfinete coloco o viés, porque quando eu vou virar a minha gola aqui, e para espontar, ela já fica acabada. Ela já dá o acabamento, tá? Tá tudo embutido, ok? Então, ficou assim. Quando eu viro aqui, ela já dá acabamento lá pro lado do direito, ok? Agora, vamos pegar as nossas mangas. As nossas mangas aqui é o direito, parte mais alta é as costas, tá? Parte mais alta é as costas, Vou colocar a peça no direito, manga no direito, parte mais alta é as costas, aqui as costas. Então, a gente vai pegar a manga e pregar aqui, tá? A parte mais... A parte menor, mais cavada, é a frente. Aqui, ó, tá? Na cava, tá? Parte mais alta, as costas. Parte mais cavada, é a frente. Aqui, direito, manga, no direito, tá? Vamos colocar aqui, aqui, ó, ok? E vamos pegar a nossa manga aqui, uma coisa do outro lado Vai na overlock, passar o overlock aqui. Mas, aquele mesmo esquema. Se você não tiver overlock, zigue-zague. Senão, a costura francesa, né? Costura um pouco mais largo aqui, se você for fazer a costura francesa. Pra você conseguir dobrar aqui pra dentro. E embutir a costura. Ok? Já voltamos. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar a manga e os lados aqui. costura aqui e a gente vai vir fechando a manga e o nosso ar coisa do outro lado costura com costura tudo certinho Você pode estar em na overlock pra dar acabamento ou não, né? Pode deixar assim mesmo, tá bom? Só cortar os excessos. Bom, eu vou no overlock, mas, como eu disse, você não precisa ou pode fazer uma zigue-zague ou deixar assim mesmo, né? Ela já tá bem acabada, bem bonitinha, né? Mas você pode ir até no overlock, tá? Eu vou lá, já voltamos. Então, tá aqui agora a gente vai pra a nossa golinha pra finalizar a nossa o nosso camisete, ok, viramos a nossa golinha aqui. aqui nós vamos despontar a nossa peça, tá? Bora lá. nossa camisete tá pronta. Aqui a parte da frente e aqui a parte das costas. Nossa golinha. Se você quiser despontar a gola, também dá, tá? Reserva, tá? Vamos terminar a nossa jardineira. Vamos juntar as nossas saias. juntas. Vamos pegar a nossa... nossas costas aqui, com o nosso cos. Vamos achar o meio das nossas saias aqui. Fazer um pique. Aqui é o nosso meio. Aqui onde, onde a gente fez o pique, a gente coloca nesse viés do meio aqui, tá? Nesse... A gente coloca nesse filete do meio aqui, tá? Nosso pique no filete do meio. E coloca um alfinete. E vamos pegar a nossa saia aqui, deixando um dedo aqui sobrando, tá? Agora, a gente vai pegar esse, essa outra parte aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai virar aqui pra cima. Já vai passar uma costura aqui. Aqui. E vai vir pregando aqui, tá? Empurrando tudo pra dentro. Ó. E aqui, a gente vira pra cá. E vai colocando pra dentro. Fechando o cós lá de trás capa à frente. Cuidando para não costurar nada que não deve aqui. aqui, sai fora, corta o excesso desses filetes aqui, vira a peça aqui, esse lado aqui, Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Vou virar pra cima, passar a costura aqui Vira pra cá e vai quando tudo pra dentro aqui, saia. Parte das costas, parte da saia, tudo certinho até aqui sai. Corto o excesso de novo. agora aqui a gente vai para espontar e aproveitar e fechar esse buraco aqui que ficou ok para espontar a peça toda desde aqui assim. OK? Agora a gente vai lá colocar os botãozinhos, tá? Aqui. Vou prender aqui com o alfinete para mostrar para vocês como que vai ficar. Para mim já ter uma base aonde que vai os botões. Eu gosto sempre de colocar dois botões, tá? Assim dá pra regular, pra aqueles cachorros mais gordinhos, né? Os mais magrinhos. Então, é uma peça ótima pra você tá fazendo em alta escala, porque se você coloca argola ou... Esses botões que eu tô te falando Você consegue Que elas sirvem mais tamanhos, né? Mais numerações Esse é um tamanho 3, mas Se eu colocar reguladores, eu consigo que sirva até para um 4, né? Vou lá colocar os botões e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar com a nossa nosso conjuntinho completo aqui, OK? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta, olha só gente. como que ficou, olha, aqui atrás, como que tá a nossa nosso camisete, né? Colocado aqui. Barriga bem alta, né? Fica bem livre. Se quiser usar só a jardineira, dá para usar só a jardineira, fica linda também. E camisete para dar um charme a mais na peça, né? Olha só. Aqui é a nossa peça. Que linda que essa peça foi pedida pela nossa querida Marli. Ela trouxe uma foto pra gente, né? Da AliExpress, A ah, e pediu pra gente desenvolver, né? A gente não... com base em moldes que a gente já tem, a gente acabou desenvolvendo essa peça, né? Da coleção monstros, né? Então, você pode também não é necessário comprar um molde claro tem um molde pronto para vender aí no site né a a partir de fevereiro vai estar tá ali liberado por enquanto não não está liberado porque é uma peça exclusiva para o temático primeiro ela vai para o grupo temático depois ela vai para o site mas né caso você queira um molde a dele pronto com um camisete com todas as peças Certinha, né? É só a ah, entrar no nosso grupo temático ali, né? Conversar com a nossa ADM, entrar ali ver como funciona. Que logo esse, essa peça estará lá no grupo temático, ok? Assim que ela for pro grupo temático, ela também será liberada lá no site para venda, né? Aí você pode comprar. Caso você não queira esperar, você pega o molde da jardineira, que a gente já tem ela à venda tem até nos pacotes, e a brusinha, não, não temos ainda o camisete, né, separado, mas você pode estar tá colocando uma camiseta básica, né, outra camiseta embaixo, enfim. E fazer a mesma coisa aqui, vai não vai dar o mesmo resultado, porque aqui o um molde foi preparado para essa peça, né, tanto a saia como o peitoral aqui, preparado para essa peça, mas você seguindo as cores certinho, você consegue fazer algo parecido. Ok? Então, o molde é do grupo temático, vai estar lá, lá por fevereiro, ele vai entrar na votação do grupo temático. Ok? Assim que sair da votação, né? Pessoal escolhendo ou não escolhendo, a gente libera no site, tá bom? Com esse mesmo molde, você pode fazer essa outra peça aqui. Olha só. Esse bordado também vai... Para o grupo temático, tanto esse quanto esse, tá bom? Olha só, pode fazer essa aqui também. Esse, e esse aqui, tá? Os dois, os dois bordados vão também para o pessoal do grupo temático, né? No molde tem a. O molde desse olho aqui para vocês estarem fazendo ou de feltro ou estarem sublimando, né? Então, gente, olha só que lindos que ficou essas peças, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha para nós aí, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom? E compartilhe os nossos vídeos, tá bom, gente? Então... Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, bora caprichar aí nas fantasias. E você que quer participar do nosso grupo temático, é só me chamar, os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só nos chamar aí que a gente terá prazer de te explicar como que funciona e estará te esperando de braços abertos lá no nosso grupo temático. Um grupo onde você aprende brincando, tá bom, gente? Então, bora lá, tchau, tchau, beijinhos para vocês que torcem por mim, até a próxima, eu amo vocês, beijos, tchau, fiquem com Deus, tchau!